Ele foi um sucesso no segmento dos veículos médios, sendo mais vendido durante três anos seguidos e foi eleito por três vezes o carro do ano. A série Grandes Brasileiros vai falar sobre um carro que foi muito desejado nos anos 80 e 90. Roda a vinheta! Sejam bem-vindos ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje vamos falar sobre a história do Chevrolet Monza no Brasil. Antes de iniciarmos nosso vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Siga também nosso canal no Instagram e Facebook. Todos os dias temos novas postagens sobre o mundo do automóvel. No final dos anos 70, a GM trabalhava em uma nova plataforma de um carro compacto para ser sua plataforma global, atendendo a diversos mercados adaptado a cada um deles. Então surgiu na GM o Projeto J, um projeto aplicando novos conceitos tanto na marca Chevrolet como em outras marcas da GM. Em 1980, na planta da GM em São José dos Campos, começou a ser fabricado um motor que seria do Monza, com comando de válvulas simples no cabeçote, que também foi exportado a partir do ano seguinte. Na Europa, a Opel lançava o Ascona em 81, derivado do Projeto J. Para o Brasil, a GM tinha um problema com o nome Ascona, que foi associado a nojo, e, para não ter uma repulsa por parte dos clientes, foi escolhido o nome Monza, mesmo nome de um modelo Opel na Europa. 70 e começo dos anos 80, testes e pesquisas com protótipos corriam a todo vapor para a finalização do projeto. E finalmente, em abril de 1982, o Chevrolet Monza debutava em nosso mercado, inicialmente na versão hatchback de três portas, nas configurações básica e SLE. Vinha com motorização transversal 1.6 com 73 cavalos a gasolina, ou 72 cavalos a álcool, denominada Família 2. Tinha carburação simples, transmissão manual de quatro marchas da japonesa Isuzu, braços de suspensão na dianteira da Holden, eixo traseiro Opel e foi o primeiro Chevrolet brasileiro com tração dianteira. Possuía design moderno com grande área envidraçada e molduras largas na coluna B. Ainda no ano de lançamento, Chegou ao Monza o motor 1.8, com 87 cavalos a gasolina ou 96 cavalos a álcool, dando mais fôlego ao carro. Em julho de 1982, atingiu a marca de 10 mil unidades vendidas. Em 1983, foi lançada a configuração que seria a grande detentora do sucesso do carro. A carroceria sedã com duas e quatro portas, mantendo os motores 1.6 sendo esse ano seu último ano e 1.8 tanto na versão a gasolina como a álcool e a novidade do câmbio de cinco marchas foi eleito pela primeira vez o carro do ano pela revista Auto Esporte a General Motors do Brasil obteve várias conquistas com o Monza em 84 foi atingida a marca de 100 mil carros vendidos e ele foi o carro mais vendido do país acabando com a hegemonia de 23 anos do Volkswagen Fusca como mais vendido, mesmo sendo considerado um carro de luxo no mercado. Em 85 novas conquistas, 200 mil unidades comercializadas e mais uma vez o carro mais vendido do Brasil. Para 85 passou a ter como opcional uma transmissão automática de três velocidades da Hydrameric Division americana, e foi lançada também uma versão hatch esportiva após muitos estudos de estilo até chegar à proposta final do Monza SR 1.8S, que rendia 106 cavalos com carburador de corpo duplo, belos bancos recaro, aerofólio e spoiler e câmbio curto de cinco marchas. A linha Monza teve um segundo lançamento em 85, conhecida como 85,5 com algumas modificações, como um painel de instrumentos mais completo, novos bancos, detalhes diferenciados na dianteira e pisca traseiro na cor âmbar. Em 1986, surgiu sua versão luxuosa, o Monza Classic, com motor 1.8 a álcool com carburação de corpo duplo de 99 cavalos e vinha com ar condicionado, rodas raiadas pintura sair, blusa e faróis de neblina, pelo terceiro ano consecutivo foi o carro mais vendido do Brasil. Um novo propulsor chegou em 1987 e o Monza passou a ter como opção para os modelos SLE e Classic o um motor 2.0 com 99 cavalos a gasolina e a versão a álcool com 110 cavalos, sendo este exclusivo para o um modelo esportivo SR pela segunda vez recebeu o título de Carro do Ano. Em 1988, o Monza ganhou uma frente mais encorpada, novas lanternas traseiras e interior mais sofisticado. A versão Classic ganhou a denominação Classic SE e pela terceira vez o Monza recebeu o título de Carro do Ano. Em 1989, Apenas algumas alterações de acabamento foram feitas e os modelos com carroceria Hatch saíram de linha. Ainda em 89, houve uma história inusitada com um lote de Monza exportado para a Venezuela. Com a queda nas vendas do Monza por lá em função das medidas econômicas, preço alto da gasolina e pela chegada do Vectra, a General Motors do Brasil resolveu trazer de volta algumas das unidades exportadas. O problema era que havia proibição na importação de veículos para o Brasil, mas uma brecha misteriosa foi aberta para a GM trazer esses carros. Boa parte das peças era produzida aqui, inclusive o motor a gasolina. Durante a montagem no país de vizinho, iam sendo acrescentados itens de acabamento fabricados lá, como carpetes, bancos, rodas e vidros. Os modelos SR tinham bancos em couro no lugar do recaro, câmbio automático e não contavam com desembaçador no vidro traseiro, sendo alguns denominados como exclusive. O compartimento do motor era revestido por um verniz dourado e como a legislação venezuelana não exigia a marcação JIS os carros tinham apenas uma plaqueta de identificação, que fez a General Motors do Brasil marcar manualmente o chassis quando esses carros retornaram para cá, causando muita dor de cabeça para os futuros proprietários em vistorias. As mudanças começariam em 1990, com a chegada da injeção eletrônica ao motor 2.0 no Monza Classic se 500 f Nome este em alusão às 500 milhas de Indianápolis, que Emerson Fittipaldi venceu em 89 com um carro com motor Chevrolet. Foi uma série limitada de 5 mil unidades com motor de 116 cavalos e acabamento exclusivo com diversos itens de conforto e conveniência, como isolamento acústico aperfeiçoado, coluna da direção hidráulica com regulagem e altura, computador de bordo, e bancos em couro. Uma grande reestilização do Monza foi apresentada em 91 como modelo 92, com modificações externas e em acabamento, além da introdução da injeção eletrônica de combustível monoponto e multiponto e a chegada do Monza Classic SE com seu painel digital e acabamento mais refinado, que o tornou um dos carros mais desejados do país. Com a abertura do mercado aos veículos importados, o Monza começou a sofrer com a forte concorrência e a General Motors, para combatê-los, lançou em 92 algumas versões limitadas com acabamento diferenciado, como o Monza Barcelona, em comemoração às Olimpíadas e o Monza 650, como marco em comemoração a 650 mil carros produzidos. Em 1993, foi a vez do Monza Class, que era um modelo SL, com itens da versão SLE, e do Monza High-Tech, que era um Classic SE, com freios a disco nas quatro rodas com ABS, que tirou de linha o Monza Classic SE. Em 1994, houve a mudança de nomenclatura da linha Monza, com o lançamento dos modelos GL e GLS, e surgiu o Monza Club, que era uma série limitada do modelo GL com equipamentos do GLS, em alusão à Copa do Mundo de 94. Em 95, começava a contagem regressiva para o Monza sair de linha, ano em que recebeu apenas algumas alterações de acabamento, como o novo conjunto de pneus e rodas de aro 14. O premiado e bem-sucedido sedan da GM sofria forte pressão do mercado com a concorrência de veículos mais modernos. Com isso, em 21 de agosto de 1996, com 857.810 unidades produzidas entre 82 e 96, o último Chevrolet Monza foi produzido e deixou a linha de montagem em uma cerimônia coberta de homenagens na General Motors do Brasil em São Caetano do Sul, com a presença de funcionários, jornalistas e autoridades do governo. Assim terminou a era de um dos grandes sucessos do mercado brasileiro dos anos 80 e 90, que teve diversos modelos especiais feitos por empresas de transformação de veículos, como alternativa à falta de modelos importados que eram proibidos sua comercialização na década de 80, como as versões perua e conversível feitas pela Envemo, os conversíveis feitos pela Sulan as limusines feitas pela Valone e pela Sousa Ramos, e as versões modificadas por concessionárias, como o Monza Clodovil, feito pela Heitor Oró, e o Monza 200SEC, feito pela Pompeia Veículos. E aqui terminamos mais um vídeo da série Grandes Brasileiros. Semana que vem retornaremos com mais um vídeo sobre o mundo automotivo. Até lá!